Fala aí minha gente, aqui quem fala é o Sidoca e pessoal acabou de chegar do correio aí essa encomenda ó, enviado pelo AliExpress e vou fazer um box aí dessa encomenda, beleza? Mas antes de tudo não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever aí no canal e ativar o sininho de notificações para dar aquela fortalecida, beleza? Sim. Então vamos começar a abrir aqui, ó. Então já tô com a caixa aqui, ó, vamos abrir a caixa aqui, conferir aqui o que tem dentro. Ah, parece daqui é um teclado mecânico compacto. Deixa eu tirar do plástico aqui. Tá aí então, ó, pessoal. Teclado mecânico Z88 compacto, ele é bem compacto, ó. ele mede aí 31 por 12. Olha só os barulhinhos das teclas, muito legal, bem agradável. Olha só aqui atrás aqui, ó, tem uma regulagem aqui de altura. Muito legal, cara, muito legal mesmo. Deixa eu ver o que tem mais aqui dentro da caixa aqui aqui vem um manual ó aqui ó Isso daqui é uma peça aqui para remoção das teclas vem outra pecinha aqui de metal e aqui é uns botõezinhos uns botões extra bem legal Então, pessoal, esse daqui é o teclado mecânico compacto Z88 com função RGB. Eu vou, eu vou ligar ele aí e vou dar uma baixada aí na luz para a gente conferir aí essa função RGB, beleza? Então, já liguei o teclado aqui ó, e vamos ver o que dá para fazer com os LEDs do teclado. Essa é a função RGB. Olha só isso, ó. dá para a gente mudar as cores aqui. Tem outras funções aqui também, ó. Olha só essa. Essa fica mudando as cores do teclado. Olha só essa que legal, ó. Tem mais aqui, ó. Tem essa. Essa aqui, ó. Dá para gente aumentar a velocidade e diminuir. Tem essa também, essa é bem legal. Ó. Tem essa aqui também. Essa então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.